Amados irmãos e irmãs, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos para este nosso expediente, nosso porque o Senhor nos presenteia com Ele e através dEle. Segunda-feira, mais uma segunda, aonde temos a alegria enquanto igreja de nos reunirmos e reunidos em torno da Palavra do Senhor, buscarmos através do estudo, este encontro, este reencontro com Ele. Eu sou o pastor Marcos Pacheco, e tenho a alegria, de compartilhar convosco, de estudar contigo nesta noite, a Palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este estudo bíblico que agora nós queremos iniciar. Mas nós bem sabemos, meu irmão, minha irmã, que o único e verdadeiro intérprete da Sagrada Escritura, até porque o estudo que iremos fazer é da Sagrada Escritura, o único e verdadeiro intérprete da palavra de Deus é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por isso, antes de adentrarmos ao estudo propriamente dito, eu te convido agora para nos apresentarmos diante do Senhor. Vamos falar com Ele. Vamos clamar o Espírito Santo, para que Ele venha ao nosso encontro, para que Ele fale aos nossos corações. Porque a, a nossa vida não poderá permanecer mais a mesma depois deste estudo. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pela alegria de estarmos juntos nesta noite. Obrigado, Senhor, pela graça, pela alegria de podermos estar diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade de culto que nós ainda temos. Obrigado, Senhor, por termos acesso à Tua Palavra. Agora, Paizinho, nós queremos nos encontrar contigo por meio da Tua Palavra. Fale aos nossos corações. Sim, Senhor, no nome de Jesus nós clamamos. Que o nosso coração agora seja esta boa terra, esta fecunda terra, para acolher a semente da tua palavra. Que esta palavra, Senhor, em forma de semente, caia agora no nosso coração, se desenvolva e produza Muitos frutos Senhor Frutos de santidade na nossa vida E através da nossa vida Na vida de todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho Pai, estabelecemos o teu reino Estabelecemos o teu governo Sobre este momento Sobre este expediente sobre tudo aquilo que agora nós vamos vivenciar, este encontro, este reencontro contigo, por meio da tua palavra. Fica conosco Senhor, fale aos nossos corações, e assim como aconteceu aos discípulos de Emaús, abrase agora Senhor com a tua palavra, os nossos corações. Que as escamas das nossas vistas, Senhor, que as escamas dos nossos olhos, caiam por terra agora, e que através da Tua Palavra, nós venhamos a ter um olhar transcendente, que possamos olhar além das realidades que estamos vivenciando, e olhando além, consigamos Te vislumbrar, a Tua graça, a Tua vontade e o Teu amor. Muito obrigado. Fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações. Abrase o mais íntimo da nossa alma neste momento. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, por gentileza, tomemos a palavra... Que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 11 ao verso 27 Repito, Lucas capítulo 19, do verso 11 ao verso 27 Acompanhe comigo por gentileza Naquele tempo, quando estavam perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele, o Cristo, então acrescentou esta parábola. Faço uma pausa aqui. O que é uma parábola? Uma parábola é um instrumental, é uma ferramenta literária, na qual, por meio deste instrumental propriamente dito, eu consiga captar e chegar a uma verdade que quer me ser dita, ou seja, a parábola é um conto, é uma história, por isso uma ferramenta, que me direciona, que me encaminha, para que eu possa tocar a verdade, a realidade de um fato, que precisa me ser dito, isto é uma parábola, Um homem ilustre foi para um país distante a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Aqui nós já começamos de imediato a perceber que tipo de parábola Cristo está trazendo. É uma parábola escatológica o que que significa escatologia escatologia vem do grego que significa escatom que quer dizer os últimos acontecimentos as últimas coisas, as últimas realidades que vão nos acontecer ou seja, a partir desta parábola quem é este homem Ilustre, que foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Cristo está falando dele mesmo. O ilustre por excelência, porque ele é Deus. O país distante significa que depois da sua paixão e morte de cruz, ele ressuscita, ressuscitando, ele vai para esse país distante na ilustração da parábola, ou seja, ele retorna para junto do pai, ele é investido desta realeza, porque ele vai assentar-se agora à direita do pai, e um dia, ele vai voltar, seja breve Maranatá vem Senhor Jesus chamou dez dos seus servos e deu-lhes dez minas dizendo-lhes negociai até eu voltar mas os homens daquela região odiavam-no. Grave esse versículo com letras de fogo no teu coração, meu irmão, minha irmã. Ela será muito importante para a compreensão da essência deste texto, desta parábola. Mas os homens daquela região odiavam-no. Odiavam quem? Esse homem ilustre que foi para este país distante a fim de ser instituído de realeza para depois retornar. Eles odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem. Não queremos que ele reine sobre nós. Eis o protesto. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez outras minas. Ele lhe disse, Muito bem, servo bom, Porque foste fiel nas coisas pequenas, Receberás o governo de outras dez cidades. Veio o segundo e disse, Senhor, A tua mina rendeu cinco outras minas. Disse a este, Sê também tu governador de cinco cidades Veio também o outro e disse Senhor Aqui tens a tua mina Que guardei embrulhada num lenço Pois tive medo de ti Por seres homem rigoroso Que tiras o que não puseste ceifas o que não semeaste? Replicou-lhe ele. Servo mau! Pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso. Que tiro o que não depositei. E ceifo o que não semei. Por que pois não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta? Eu o teria retirado com juros, e disse aos que estavam presentes: Tirai-lhe a mina, e dai-a a quem tem dez minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem dez minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, Ser-lhe atirado até o que tem Quanto aos que me odeiam Quanto aos que me odeiam E que não quiseram Por rei E que não me quiseram por rei Trazei-os E massacrai-os na minha presença, meu irmão, minha irmã, no interior da nossa comunidade de fé, no interior da nossa igreja, nós estamos clamando. Pelo avivamento O avivamento no coração e na vida de cada um de nós Porque o avivamento não é de fora para dentro É de dentro para fora Nós estamos clamando pelo avivamento no interior das famílias Nós estamos clamando pelo avivamento pelo nosso país nós estamos clamando pelo avivamento, porque o avivamento é o grande sinal de que o Senhor está vindo em poder e glória. E nós estamos ansiosos por isto. Porém, contudo, meu irmão, minha irmã, neste texto, nós nos deparamos com as duas realidades que fecham a porta do nosso coração, da nossa alma, para a pessoa do Espírito Santo. E como consequência, avivamento não tem como acontecer. João no livro do Apocalipse, lá no capítulo 3, recebe a revelação e Deus diz, eis que estou à porta e bato, se abrires, entraremos, e cearemos juntos, Deus é amor, porque Ele é amor, Ele não impõe nada, Ele propõe, Deus não atravanca nada e nem ninguém. Ele não invade. Ele entra, Ele busca todos os meios, Ele é Deus, não nos esqueçamos disto. Mas Ele busca todos os meios possíveis e impossíveis. E nós somos pertença de um Deus do impossível, para que nós venhamos... É Ele quem convence os nossos corações, o Espírito Santo, para que nós possamos abrir o nosso coração. Porque só quando nós abrirmos o nosso coração, a nossa alma, é que Ele poderá entrar. E é somente quando Ele entrar, que será possível o avivamento acontecer. Mas aqui nós presenciamos e eu quero ser repetitivo, as duas realidades, que fecham por excelência, a porta do nosso coração, agora com a tua mente, imagine uma porta, com duas fechaduras, inclusive aquela chave tetra, em cima e embaixo, Porta resistente, não tem como entrar. Primeira fechadura: o que nós precisamos vencer e combater. Meu irmão, minha irmã, o texto diz que aqueles homens principalmente a começar a pelos que receberam aquelas minas, um dez, outro cinco, e o terceiro uma mina. Eles odiavam aquele Senhor. Eles não suportavam aquele Senhor. Eles não queriam que aquele Senhor reinasse. Eles não queriam que aquele Senhor governasse sobre a vida deles. Inclusive mandaram embaixador para dizer. Nós não te queremos na nossa vida. Meu irmão, minha irmã. Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma única pessoa e duas naturezas. Natureza humana. E natureza divina. Verdadeiramente Deus. Verdadeiramente homem. Nós. Seres humanos. Criados por Deus. Nós somos uma pessoa. Porém com uma natureza. A natureza humana. A nossa natureza. Humana, ela traz dentro dela, infelizmente, fruto do pecado original Ela traz o mistério da iniquidade É a nossa carnalidade É a realidade adâmica em nós Paulo explicou muito bem isto, quando escreveu aos romanos e hoje a cada um de nós. O bem que eu quero fazer é uma luta, diz Paulo. Eu tenho que buscar, eu tenho que alcançar, eu tenho que suar, não é fácil. Porque o bem que eu quero fazer, que eu quero viver e realizar, eu tenho que alcançar. Ele está longe de mim. Porém, contudo, entretanto, o mal que eu não quero viver, que eu não quero fazer, quando eu menos percebo, ele se manifesta. Ele aparece, porque ele está dentro de mim. Continua o apóstolo dizendo Por isso que O bem que eu quero fazer Muitas e muitas vezes eu não consigo E o mal que eu não quero fazer Muitas e muitas vezes eu acabo fazendo Porque está aqui dentro esse mal Como entender isto? O mal está aqui dentro A minha e a tua natureza Ferida, marcada pelo pecado original ferida marcada pelo mistério da iniquidade, e esta natureza ferida possui frutos malignos, Paulo vai apresentar isso em Gálatas capítulo 5, os frutos da carne e os frutos do Espírito, Espírito que reside no mais íntimo da nossa alma, como o maior dom da Páscoa, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne no dia de Pentecostes. Eu e você, você e eu, somos morada de Deus. Templos vivos do Espírito Santo. Mas a nossa carnalidade, ela resiste. É uma luta. Ela não entra em comunhão com o Espírito. Com a realidade espiritual em nós. No final do texto. Vai dizer que. Quanto aos que me odeiam. E que não me querem. E que não me quiseram. Por rei. Trazei-os. E massacrai-os na minha presença. Meu irmão, minha irmã, só um pouquinho. Estes aqui não queriam aquele Senhor por rei. Eles receberam minas. Dez, cinco e uma mina. Aquele que recebeu dez frutificou. Inclusive foi elogiado por esse Senhor. O que recebeu cinco fez render outras cinco. Também foi elogiado, eles receberam galardão, a administração de mais dez cidades, a administração de mais cinco cidades. Eles foram elogiados, eles receberam galardão, eles receberam prêmio. Como é que agora esse Senhor está pedindo para trazê-los na presença dEle? Para que eles sejam passados ao fio da espada na presença desse Senhor. Como entender isto? Que contradição é essa? Será que há contradição? Meu irmão, minha irmã. Se nós queremos ser tomados do avivamento. Eu e você. Você e eu. Precisaremos tomar a nossa natureza carnal, as minhas e as tuas feridas, os meus e os teus traumas e levar isso na presença do Senhor... E na presença do Senhor, mediante a sua graça, passar isto ao fio da espada. Isto é conversão. Isto é metanoia, mudança de mentalidade. Isto é ter a mente renovada e transformada. Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que isso se dá? Porque o milagre do avivamento. O milagre da santidade. Pelo fato de ser um milagre. Sempre foi e será. Porque é milagre. Uma via de mão dupla. Deus já fez a sua parte. A cruz visibiliza isto. E quanto ao que compete a nós. Deus não moverá. Uma palha frente ao que é a minha e a tua responsabilidade. Porque ele não atravanca a porta do coração de ninguém. Ele bate e espera a porta ser aberta. É decisão. Óbvio que esta decisão é consequência de convencimento. É graça. Mas eu preciso ter a coragem. Pastor Marcos Pacheco, meu irmão, minha irmã, a palavra hoje me faz uma pergunta. Pastor Marcos Pacheco, quais são as tuas feridas? Quais são os teus traumas? Quais são os teus pecados, por menor que sejam, que está impedindo que essa porta se abra para que o Senhor entre e realize o avivamento não é fácil meu irmão, minha irmã admitirmos assumirmos as nossas misérias e pecados e expô-las na presença do Senhor e por que, que é tão difícil? Agora a gente vai para a segunda fechadura, para entender que faz fechar a porta. Segunda fechadura, que é o motivo pelo qual eu tenho medo de ir na presença do Senhor e passar ao fio da espada a realidade carnal que está em mim. Por que, que eu tenho medo? A pergunta não quer calar, por um simples motivo medo de Deus Esse terceiro servo que recebeu uma mina ele guardou para entregar na volta do seu senhor porque ele tinha medo O medo em relação a Deus é gestado o medo é gestado no ventre de uma visão doentia que a gente possa ter em relação a Deus e eu explico os pais da igreja sempre disseram sempre taxativamente a principal doença do ser humano sempre foi, é e infelizmente continuará sendo uma visão doentia que se possa ter em relação a Deus. A Organização Mundial da Saúde diz que em 2050, de cada cinco pessoas no mundo, três estarão no fundo do poço, Vítimas de depressão. Muito pensou-se que a doença que estava assolando, que iria assolar a humanidade, eram as DST, doença sexualmente transmissível. Depois pensou-se na questão da depressão, hoje, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Pensou-se que a doença, Poderia ser também o câncer que iria assolar com a humanidade. Nada disto. A doença por excelência. A doença por excelência. A mais terrível e mais grave. É a visão doentia que se possa ter em relação a Deus. Uma visão doentia acerca de Deus adoece todo ser humano e o ser humano todo. Como é que é a tua relação com Deus, meu irmão, minha irmã? Tu sabia que a tua relação com Deus pelo fato dele ser pai está completamente intimamente interligada à experiência que tu tens ou que tu teve com o teu pai? Tu sabia disto? Nestes 19 anos Como terapeuta Cuidando de gente Atendendo pessoas Um dom que Deus me deu E eu louvo e bendigo a ele por isto Aonde eu me lambuzo Nestes 19 anos De experiência Quantas e quantas vezes eu me deparei com pessoas famintas para terem um encontro pessoal com Deus. Ensurdecidas por escutar a porta sendo batida e não conseguir abrir. Por quê? Porque sabia que quem estava batendo era o Pai. Inconscientemente, o que que veio imediatamente? Senhor, tu és Pai. E inclusive, a oração que, a única oração que Cristo nos ensinou, começa como? Pai Nosso. Se eu não ressignificar a minha experiência, a minha vivência, com o meu pai biológico. Por que será que o demônio ataca tão violentamente a família? Por que será? Por que, que o alvo por excelência de Satanás é a família a partir dos casamentos? Por quê? Porque um pai de lacerado. Uma mãe de lacerada. É um filho de lacerado amanhã. Mas um filho de lacerado através da realidade de paternidade. Lá no inconsciente vai acontecer o quê? Senhor, tu és pai. Inconscientemente, tu és pai. Desculpa Senhor, basta a experiência que eu já fiz com o meu pai biológico, eu não quero passar por isso de novo. Quantos nestes 19 anos sentaram diante de mim e clamaram pela cura da ressignificação de suas vidas em relação aos seus pais? Como foi, como é meu irmão? A luz da palavra neste estudo hoje. A tua relação com o teu Pai. Uma relação de indiferença. Uma relação de medo. Uma relação de indiferença. Uma relação de não comunhão. De ausência. De agressão. Vai gerar um filho medroso um filho com medo e essa projeção consequentemente vai se dar para com Deus porque Ele é Pai se nós queremos e nós queremos avivamento nós precisaremos passar ao fio da espada as realidades de carnalidade adâmica que encontram-se na nossa natureza e eu precisarei na presença do Senhor ressignificar o contexto de paternidade na minha vida aonde você estiver quando você estiver Feche os teus olhos agora, meu irmão, minha irmã, e vamos orar para agradecer esta palavra que falou tão fortemente aos nossos corações nesta noite. Pai amado, Pai querido, Pai santo, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo ferimento que agora a tua palavra fez acontecer nos nossos corações. Muito obrigado. Pai, nós te clamamos e te pedimos no nome de Jesus, não deixar inacabada. Esta obra que o Senhor já iniciou com as vossas mãos. Senhor, nós te pedimos. Porque o Senhor é fiel. O Senhor não desiste de nós. Bata a porta do nosso coração. E nos dê a graça. Para que possamos abri-la. Vem Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra por este estudo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, feliz e abençoada semana, para você.